Olá, eu sou a Lígia Costa do Thank God It's Today. Sim, hoje é o grande dia para você ter um trabalho com significado, sair da zona de conforto e liderar a sua carreira. E se você não consegue ouvir, acha que é o dono da verdade e não consegue prestar atenção no que o outro tem para dizer, esse vídeo é para você. Talvez ainda ninguém te disse que ser líder não é dirigir e ditar regras, é guiar e orientar as pessoas. Eu sei que existem muitas tarefas a serem entregues, a busca por resultados é estressante, a paciência muitas vezes pode estar lá no nosso limite, mas se você é ou quer ser líder, não tem jeito. Ser líder é promover um ambiente que inspire confiança, ser líder é escutar, observar e influenciar positivamente a sua equipe para que todos superem conflitos com inteligência emocional. E tudo precisa começar com você, com o seu exemplo e a prática da escuta ativa. Sim, escutar o outro fará de você um líder diferente de todos os outros, muito mais querido e respeitado pela sua equipe. E o que eu quero que você conheça e passe a praticar são três diferentes formas de escuta ativa que existem. A primeira delas é você escutar aquilo que vem do todo, aquilo que você observa no clima organizacional, no ambiente corporativo, no mercado. A segunda é você escutar o outro, o que vem das lideranças da sua equipe, dos feedbacks em uma conversa um a um. A terceira é você escutar aquilo que vem de você, do seu coração, da sua intuição respeitando os seus valores, as suas crenças e a sua verdade. Então, a próxima vez que você estiver numa reunião de trabalho ou até mesmo no jantar com a sua família, escute mais e fale menos. Tome a sua decisão só após ter a percepção de que você praticou a escutativa e, o principal, faça a sua escolha levando em consideração o todo, o outro, mas respeitando também a escuta que veio de você. Só assim você vai ser um líder autêntico. Para ser um ótimo líder, pratique a escutativa, observe o que vem do todo, o que vem do outro e o que vem do seu coração. Só assim você será capaz de tomar as melhores decisões. E eu tenho uma pergunta, o que você escutou e qual foi o seu principal insight neste vídeo? Será que praticar a escutativa pode ser viável para você? Deixe seu comentário aqui ou lá no nosso blog. Inclusive lá tem outros materiais sobre esse assunto para que você possa ler, baixar, compartilhar e se aprofundar nesse tema. Super obrigada por estar aqui e querer ser a melhor pessoa que você pode ser. Isso já é o suficiente e é o primeiro passo.